Começando, meninas, nós já estamos ao vivo. <risos> Boa noite a todas e todos, eu sou Guida Cali, sou servidora pública municipal em Campinas, militante sindical e coordeno toda segunda-feira essa roda de conversa do CCV. Já faz acho que umas duas semanas que eu não faço as rodas de conversa, a gente, nós tivemos umas agendas aí a cumprir e nós estamos retomando hoje a nossa roda de conversa. A nossa roda de hoje, nós temos duas convidadas, duas profissionais que atuam na educação, na educação infantil, assim como eu também, né? Que sou monitora de educação infantil no município aqui de Campinas. E o tema da nossa roda é um tema que está super quente aí, que está todo mundo conversando, né? Que é. Nós vamos falar especificamente da educação infantil, mas é sobre o, o retorno às aulas, né? Ou seja, as nossas convidadas, que é a monitora Vera Faria. Boa noite, Vera. E a Viviane Miranda, que é professora também da Rede Municipal aqui de Campinas, né? as nossas convidadas. Tá? Antes de eu passar a palavra a elas, para que elas possam falar sobre esse tema, debater conosco, é, eu quero passar os, os recadinhos iniciais, tá bom? Primeiro é dizer que a roda de hoje, que é a educação infantil e o retorno as aulas, é transmitida essa live pela fanpage do CCV, que é uma página no Facebook, tá? Eu peço para vocês que forem entrando aí na live, que vocês nos dê o um retorno sobre o som, sobre a imagem, né? Que vocês também possam acompanhar esse debate, compartilhe, curte, curta, né? Façam questões, comentários, enfim, dialoguem conosco sobre esse, esse importante tema, tá? É, enfim, que as, a, as perguntas, assim que as nossas debatedoras, aqui, as nossas convidadas derem um tempinho Aí a gente repassa para elas e elas vão dialogando conosco, tá? Bom, então eu vou, eu vou iniciar, que eu já estou ansiosa, porque faz tempo que eu não faço roda de conversa E eu estou super feliz porque são duas mulheres maravilhosas, militantes, mulheres negras Que estão aqui hoje debatendo conosco esse, esse importante tema da educação é, meninas, eu, acho, eu não sei quem que vai iniciar primeiro, mas acho que talvez deve ser a Vera que vai iniciar, dizer o seguinte, é, há pouco tempo, tanto o governador do estado como o prefeito municipal aqui de Campinas é, deram declarações né, dizendo que existe a possibilidade de em setembro retornar às aulas, né? É, houve uma fala inicial sobre é, o cumprimento obrigatório de alguns protocolos, porém, na educação infantil, me parece que em, talvez seja impossível cumprir esses protocolos, né, e também que nós estávamos é, meio que desobrigados, a administração pública estava desobrigada do, do cumprimento desses protocolos. Tem também uma outra discussão para facilitar, para nos ajudar também, que aqui em Campinas foi organizado um comitê, né, que vai discutir o retorno às aulas. E já até rolou, já até né, foi realizado aí um abaixo-assinado, denunciando a falta, da, né, a ausência da participação de profissionais da educação na formação desse comitê, que vai, que vai de fato, debater né, o retorno, de como será o retorno às aulas pós-pandemia, né, ou né, nesse período aí, finalizando, de abertura aí da pandemia da Covid. Então eu quero passar a palavra a vocês, deixar vocês bastante à vontade, tá? Sintam-se aqui, nós recebemos vocês aqui com bastante alegria e fiquem à vontade para fazer a fala aí. Boa noite. É, boa noite né, a todas e todos que estão nos acompanhando. Quero dar uma palavra de gratidão ao CCB por, por esse convite na Pessoa da Vida. Que é a companheira de sonhos, de história e de militância, né? Por incrível que pareça, eu e a Guida temos o mesmo tempo de, de, de prefeitura, né? Nós somos do mesmo concurso, temos 23 anos de caminhada. E estamos aí vivendo juntas essa dureza da pandemia, né? Nós todas, né? Porque a pandemia é um tempo muito duro, de muitas incertezas. Nós temos mais dúvidas do que, acho que, respostas, né? para esse momento é, nós fomos eu estou é, né afastada como todas a todas as trabalhadoras né nós estamos trabalhando em teletrabalho eu estou fora da sala de atividade com as crianças desde o dia 19 de março nós temos participado em forma de teletrabalho das reuniões semanais de TDC e HFAM, temos também produzido algum tipo de material que a gente veicula para as crianças né no face ou na, na TV Câmara, né, que é o nosso contato com as famílias, mas está muito longe de dizer aquilo que a gente vivia normalmente, né, é. para quem vive a, o ambiente da educação infantil, que é um espaço de cuidado, de atenção à criança, é o cuidado, a gente fala que é o espaço do cuidar e educar, que são, são coisas indissociáveis do nosso fazer, né, nós fazemos isso, nós cuidamos e educamos crianças bem pequenas. No meu caso, esse ano, eu estou trabalhando com o agrupamento 1, que são crianças bem pequenininhas, bebês mesmo. E eu fico pensando nesse novo normal, como é que vai ser cuidado dessas crianças tão pequenas, né? Então, a gente não tem condições de dizer que as nossas crianças vão ficar afastadas ou que vão cumprir algum protocolo, porque eles pegam o mesmo brinquedo, eles disputam o mesmo espaço, sentam no nosso escó. Também não me vejo com aqueles equipamentos né, de máscara, e aquelas coisas todas com criança pequena. A gente vai precisar conversar muito sobre isso. E quando a Guida trouxe agora, na fala dela, essa resolução que saiu no Diário Oficial aí do, do dia 26 de junho, compondo esse comitê, muito nos preocupou estar ausente, é, é, principalmente nós que estamos lá no chão da, da sala, né? da sala de atividade com as crianças. Então, a gente precisa sentar junto e conversar junto. Acredito também que para a administração é uma coisa inusitada, né? Tanto é que o prefeito já tinha decretado que a gente iria voltar, que a gente ia voltar a funcionar. Estávamos na fase amarela e Campinas assim, bombou de casos. Nós estamos na fase vermelha. É fato que a única forma da gente poder combater esse vírus que está aí é fazendo isolamento social. Não tem vacina, não tem medicamentos. Os hospitais estão lotados. Então, nós vamos precisar ficar ainda muito tempo trabalhando com esse novo... Acho que assim a pandemia veio para ficar e a gente vai ter que lidar com isso. Então, nós também vamos ter que repensar o papel da escola, o fazer da educação infantil dentro desse novo normal que a gente ainda não sabe como é. Agora, precisaríamos, sim, conversar. Claro que eu acredito que esse comitê está formado por gestores, né? é, pelos representantes regionais na NAED, por gente que está envolvida aí no Comitê do Combate à Covid-19, mas precisa haver uma ampla discussão na categoria, né, já que a gente está se reunindo em teletrabalho, para dizer de como nós, trabalhadores e trabalhadoras, estamos vendo, porque somos nós, na pandemia, que sofremos mais esse embate, somos nós que vemos a questão do desemprego, somos nós, as mulheres, principalmente, que vê a questão da violência dentro de casa, somos nós, as mulheres, que somos mais sobrecarregadas, né, Estamos cuidando da família, fazendo comida, fazendo teletrabalho. Então, acho que a gente tem muita coisa para conversar até setembro. Então, tomara a Deus que a gente consiga e voltar para uma fase amarela e permanecer nessa fase para que a gente possa. Mas eu acredito que a educação infantil ainda não vai poder voltar logo no começo. Sinto pelas crianças e pelos pais. Porque para as famílias também está bastante difícil não ter o espaço da creche como um espaço de cuidado e atenção para a criança pequena. Obrigada. Obrigada, Vera. Agora, a gente pode ouvir a Viviane? Sim. Né, é, boa noite, né? Boa noite, Guida, boa noite, Vera, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Agradecer o convite, né? Confesso, o tô muita muito nervosa né um assunto assim que eu venho conversando né nos grupos a gente conversou né a da a Vera eu né? teve o Bernardo a Gabriela a gente vem conversando fazendo diálogo sobre essa questão do retorno é, eu queria aproveitar falar né que nós tocamos uma um abaixo assinado né sobre é, essa questão do retorno, e, na verdade, em contraponto, né, a essa, essa publicação, né, do diário oficial, que foi publicado no dia 29, mas é uma portaria do dia 26 de junho, né, eles fizeram o comitê, não estamos aqui, é claro, para... É, falar da competência ou não desse comitê, que a gente sabe que são pessoas competentes, são pessoas formadas, né, e são pessoas de diversas áreas, mas a falta da pessoa ali no, no dia a dia da criança, que está no chão, que está trabalhando todo dia, né, porque quando é, pega a gente pega para ler né, sobre o protocolo que a gente está tendo né, ainda disponível que é o de São Paulo, e você vê os absurdos que ali estão escritos sobre a questão da educação infantil, a gente percebe que é algo que foi feito sem a presença de um profissional da educação infantil. Né? E como esses protocolos, eles são meio mais de uma região para outra, então, assim, é assustador, né? A gente, a gente lê e todo mundo precisa manter um metro e meio de distância, exceto os profissionais que atuam diretamente com crianças de creche para escola Então, assim, de onde né, que sai esse tipo de formação? Né? Onde que tem... É... Não tem, na verdade, alguém ali para poder explicar para eles, né? E a gente entende, é óbvio que no nosso trabalho não tem como a gente manter um metro e meio de distância das crianças, né, então, será que realmente é seguro a nosso, o nosso retorno? Será assim, que está ah, tendo os direcionamentos corretos? Né, né, é a gente pensar um pouco né, nessa última live que a, a secretária fez, que falou que os parques não poderão ser usados. Aí a gente pensa, como assim né, que seria um espaço onde a gente poderia espalhar as crianças, né, não deixar elas aglomeradas e é um espaço que não pode ser usado. Então assim, tem várias questões dentro, né, sendo discutida que diz diretamente do nosso trabalho, diretamente afeta diretamente o nosso dia, nosso dia a dia. E a gente não sabe de onde vem, né? Não tem ninguém lá para poder falar, gente, vocês têm certeza disso, né, que porque fica parecendo que a gente é contra um retorno, que a gente, tipo assim, a gente sabe, a gente vai ter que retornar, né? a gente sabe que precisa, né, vai chegar uma hora, com vacina ou sem vacina, a gente vai ter que voltar a trabalhar, mas a gente quer saber, que segurança é essa que está sendo planejada, está né? tendo algum plano de nos testar, porque nós podemos ser risco um para os outros, né? Os adultos com o adulto, né? O adulto com criança. Será que nós vamos ser testados antes de entrar, poder trabalhar? Será que depois que começarmos, teremos que tipo de acompanhamento que teremos, né? A secretária também falou sobre é, a questão psicológica, né? Que ela tá preocupada com o psicológico dos, dos funcionários preocupação é essa, né, que tipo de preocupação é essa que ela, né, a, é, falou na live, deixa eu só achar o dia aqui, a live do dia 2, né, tem de mil desafios da educação em Campinas, ela falou que estava preocupada com a questão psicológica dos funcionários e tal, então, assim, que preocupação é essa que ela está, né, e não, estamos trabalhando, querendo respostas. Né, sobre o nosso, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, sobre as nossas questões trabalhistas, estão... A gente não sabe, né? Se a gente está afastado, se a gente está trabalhando, o que está que acontecendo, ninguém responde, né? Vai numa live, bom, quando é live sobre educação, bomba de gente, nunca temos respostas. Né, então, assim, a gente sabe que está tendo movimentos, né, tá tendo um questionário sobre essa questão do retorno, teve uma baixa assinada há um tempo atrás sobre a questão do nosso SRGP, que é sobre o afastamento, né, que foi protocolado, mas ainda não tivemos respostas. Então, assim, quando essas respostas vão vir para a gente, né? Porque, tipo assim, eu acho que com a mesma velocidade que ele teve, né, que eu teve, ele, eu falo, o governo, né, do a nossa prefeitura teve, para falar que nós vamos ficar dois anos sem aumento, para falar que nós vamos ficar... É, tem um, um outro item lá bem interessante, só que agora não estou lembrando, mas o, o, o né, que a gente vai ficar dois anos sem aumento, é, é a mesma velocidade... É o congelamento dos nossos direitos, né? que fala Isso! Lá, assim, sem plano de cargos e carreira, sem assinuidade, anuidade, sem parte, sem nenhum reconhecimento da nossa enfim, dos nossos direitos trabalhistas, vão ficar todos congelados, né? Por conta da lei federal 173, lá. Sim, então acho que a mesma velocidade que ele teve para publicar isso, ele poderia ter para nos dar uma resposta, né? Sobre qual é a nossa real condição, como, como que vai ser, e quem está afastado? Né? E quem precisar ficar afastado depois do retorno, como que vai ser a vida dessa pessoa, a vida funcional dessa pessoa, né? Assim, a gente tem muitas questões em aberto, a gente gostaria de ter as respostas, né? não estar tá aqui só fazendo perguntas e perguntas, né? mas é, é, são dúvidas que, infelizmente, estão nos cercando hoje em dia. Né? E seria interessante né? se a gente é, nos uníssemos, né? enquanto, enquanto funcionários, para a gente poder dialogar sobre isso, a gente é, continuar cobrando da prefeitura, protocolando é, pedidos de respostas, né? Porque, e a gente vê assim, porque nós estamos sendo, é, da educação infantil, tanto professores, monitores, e a gente estamos sendo tratados com diferença, né? É só no nosso ponto que está como afastamento, porque se estamos cumprindo os tempos pedagógicos que eles pediram que a gente cumprisse, né? muitas escolas a gente vê, assim, que é um, tá com uma produção maravilhosa na internet, então, assim, estamos trabalhando, porque aparece que estamos afastados, né, então, assim, vou parar por aqui, vamos deixar as pessoas, né, dialogar. É, dialogar, isso. Mas, então, meninas, vocês falaram né, de uma coisa bem, bem interessante, né, porque, veja, é... sobre a testagem, né, Primeiro, como a Vera disse, né, tem um monte de profissionais na, no, do nosso tempo, né, Vera, 23 anos, 25 anos, com bastante tempo, né, bastante tempo de prefeitura, né, com já pessoas com, com idade aí, que, ditas do grupo de risco, né, é, profissionais com comorbidades, e como é que vai ficar esse esse retorno, ou seja, a gente não teve nenhuma resposta com relação a isso. O prefeito, eu lembro que na live que a Viviane falou, alguém perguntou sobre isso, ah, e os profissionais que têm comorbidade? Ele falou, ah, não, não retornarão. Nós já enfrentamos, né, sem pandemia, nós já enfrentamos uma realidade dura, como a Vera relatou aí, de que a gente, em 2019 mesmo, nós fizemos um movimento aí de, de boicote à hora extra, né, e várias escolas pararam, assim, fecharam, tinham que fechar é, no período da manhã porque não tinha profissionais para poder cobrir à tarde, né, para poder continuar o atendimento à tarde por falta de profissionais. Agora, se de fato ele for cumprir essa, essa obrigatoriedade de afastar os, os trabalhadores com comorbidade, como é que vai ficar isso? Né? Vai ter reposição desses profissionais? Como que nós vamos atender isso? Também é uma questão. A outra questão é o que a Viviane falou sobre a testagem, né? Veja, nós estamos com dificuldade dos, dos trabalhadores da saúde serem testados né? daqueles que estão na linha de frente, mexendo, lidando, colocando a mão no Covid de serem testados, né? E aí, vai ter essa testagem para os profissionais da educação infantil? Sabendo que a maioria das nossas crianças, elas têm né, o perfil de serem assintomáticas né, da doença. A gente está com uma criança lá na, né, na nossa escola, que a gente ficou sabendo que tem Covid, mas não sente absolutamente nada. Foi testado positivo, mas ele está super bem. Ou seja, quantas crianças né, é, poderão estar nessa, nessa condição? Serão assintomáticas? E como é que ficará né, esse... Esse, ambi esse ambiente, a gente vai ter um ambiente seguro, acho que isso né, são questões assim que realmente é, nos preocupam e essa questão que a Vera colocou, que a Viviane colocou, como é que você vai tratar né, é, lidar com um, um aluno de educação infantil sem poder expressar carinho, sem poder abraçar tendo que né, ficar distante, gente só quem é ter educação infantil para saber não dá para fazer isso, não dá não existe a menor condição de você é, lidar no dia a dia, no, no cotidiano, não acolhendo as nossas crianças, não estando próximo, não, né? Enfim, gostaria que vocês falassem um, um pouco sobre isso, depois a gente vai para as perguntas. O que, que você acha, Vera, disso tudo? Dá para a gente ficar distante das crianças falar agora não, não pode chegar perto da tia, fica longe. Ah, ah. Tia não, né, Guida? Tia eu não. É que eu soubeia, não tem jeito. Eu não <risos> Tia não, professora sim, tia não. <risos> tia não. A, aliás, dizer, né, é, a, a Guida fala que eu gosto muito da história, né, assim, que, que nós somos, nós estamos no movimento aí, somos todas professoras, né? Sim. Porque a gente, eu costumo, quem me conhece sabe que quando eu me apresento, eu falo que eu sou a mais-valia da professora, porque a gente trabalha tanto quanto, eu digo até mais, porque a nossa jornada de 32 horas. E diretamente com a criança, né? E temos as mesmas responsabilidades, né? Planejar, organizar os espaços, pensar o pedagógico, porque o nosso cuidado, ele é pedagógico, né? Eu alimento a criança é, ensinando ela a se alimentar, eu dou banho na criança ensinando tudo que ela precisa de, ter de cuidado com a vida, com a saúde. Eu acho que não tem... Eu agradeço a Deus por poder fazer uma coisa que eu gosto, cuidar da criança e e ser tão importante na vida das crianças e das famílias para o resto da vida delas, né? Que se as crianças forem bem acolhidas. Nessa primeira infância, a gente tem estudado que isso muda a vida da criança, né? Muda a vida da criança, e a gente sabe o quanto muda a vida da família. Lembrando daquele caso do menino Miguel, né? Que morreu lá no fosso do, do elevador. Se houvesse uma vida normal, onde as escolas estivessem funcionando com certeza aquela mãe não teria levado aquele filho no trabalho e ele não teria caído lá naquele elevador daquela forma, né? Então, é, a pandemia ela atinge a todos, mas nós, mulheres, especialmente as mulheres negras, as domésticas, são muito mais atingidas. Mas pensando aí no nosso caso de monitoras, professoras de educação infantil, onde o nosso fazer é um fazer do cuidado, né desse cuidado educativo, a gente não... Não tem como esses protocolos, né, que a Vivi estava falando, um metro e meio afastado, todo cheio de, de máscara, todo cheio, a gente não não tem como lidar com isso. É um, para nós é uma vai falar para a criança não chegue perto de mim, não posso te pegar, ou então limpe seu nariz sozinha. Como é que nós vamos fazer isso? Olha aqui o papel higiênico, faça você sozinha, você de seis meses, um ano e meio, claro que a gente trabalha em autonomia, né? Criança de três, quatro anos a gente vai trabalhando, mas no meu caso que trabalho com crianças de seis meses, um ano e dois meses a dois anos. Se faça sozinho, então vai se trocar de fralda sozinho? Então, realmente, isso que a Vivi falou é uma coisa muito séria. Ao fazer protocolos, a gente precisa trabalhar com quem está lá na ponta, quem está lá na base. É, não dá para to colocar todo mundo numa comissão, isso é óbvio que não, mas poderia ter conversado com a gente, qual forma que a gente poderia organizar, que se fizesse presente as trabalhadoras seja as monitoras, os monitores de educação infantil de agentes, sejam as professoras. Mas eu acho que ainda a gente pode fazer essa discussão, né? pensando aí no que a Vivi estava falando, né? são tantas perguntas que a gente faz e a gente não tem resposta, a gente precisava debater isso no coletivo. Eu sou lá do Térmos, né? trabalho aqui perto da minha casa, sou daqui da região verde, trabalho aqui no DIC 2, e eu vivo falando que, para mim, o mais importante é custoso dar trabalho, mas é essa construção coletiva. Que forma que a gente pensa que a gente vai trabalhar com as crianças? É uma outra escola. Nós vamos ter que pensar uma outra escola, um outro fazer, né? Porque nós estamos todos fragilizados, né? Porque as crianças também, nós estamos produzindo. Isso que a Vivi falou é verdade. Entra aí nas páginas das escolas para ver quanta coisa bonita as professoras, as monitoras nós estamos produzindo para deixar um ânimo, né? Não é uma uma atividade programada, dirigida, mas é esse estar presente, porque eles sentem falta da nossa voz, do nosso contato da nossa cantoria, da nossa roda. São coisas que dentro de casa não, não, não faz, né? Ou não faz como nós fazemos na escola. E aí a gente vai ter que inventar esse novo fazer. Mas de que forma? Eu acho que uma forma é trazendo esse debate para o chão lá da escola, nos TDCs, nos agafãs, e a gente fazer isso valer e chegar nos NAEDs e chegar até esse, esse, esse comitê que está discutindo isso. Eu acho que é uma forma da gente continuar pressionando, embora eu acho que aquele abaixo assinado nosso está valendo, que a gente está se fazendo ver através dele, né? Que a gente pede que a gente seja ouvido, a gente precisa ser ouvido, nós temos muito o que falar. Nós também temos muitas perguntas, não temos tantas respostas, mas eu acho que é, coletivamente a gente pode construir juntos essa, essas saídas para uma nova educação infantil que temos que começar a desenhar a partir de agora. Verdade. Bom, vamos para as perguntas, meninas? Acho que a gente deve ter alguns comentários aí. Vamos ver se o pessoal coloca para nós. Aí. Roberto Farias fala o seguinte. De fato... É, um retorno mais difícil será o das crianças Muito terá que ser discutido sobre isso Obrigada Roberto, boa noite A Valquíria dos Santos fala o seguinte Fico imaginando como será essa volta às aulas é, de forma parcial Como fazer com que as crianças mantenham as medidas necessárias Como será a vida dos profissionais de educação Obrigada aí Valquíria a Wanda Sol fala o seguinte, Oi Wanda, a Wanda fala o seguinte, ó, na live do prefeito e a secretária, falam de um retorno e protocolo com uso de, máscaras, de máscara, inclusive pelas crianças por quatro horas, distanciamento e garrafinha. E as demais questões que envolvem toda a realidade da educação infantil e todo esse contexto da pandemia que é trágico, ou seja, né? Nada disso foi nos foi nos apresentado, foi nos colocado, foi, foi discutido. E a professora Lu fala o seguinte, ó, é, fala sem parque realmente. O, uma das medidas lá que foi dita né, pela não sei se foi pela secretária, pelo pelo prefeito, falou que é, estaria né, é inviabilizado, impossibilitado o uso do parque, que as nossas crianças de educação infantil. Né? E aí eu acho que, meninas, cabe também um debate sobre isso, né? Como que continuo olhando para a educação infantil, né? Ou seja, é assim, né? Eu, o que mais me irrita, para né? ser bem assim, sincera com vocês, o que mais me irrita, que eu mais fico assim muito brava mesmo, é que as pessoas, né? É, como que eles têm esse olhar para a educação infantil? Nós somos né, desqualificadas o tempo inteiro. Não, não desqualificadas só enquanto profissionais, que isso a gente vem lutando há, há bastante tempo, a gente, a gente consegue brigar. Mas como que desqualificam o espaço da educação infantil? Como que uma, uma secretária pode vir a público e falar isso, né? Olha, vocês da educação infantil, vocês não vão usar parque. Sabe, isso daí me causou uma revolta, que vocês não têm noção. Porque, assim como que uma professora, né, que é a secretária é uma professora, né, é, com a experiência que ela tem, se render a isso, gente. É, é olhar para a educação infantil não com o olhar, com a construção que ela tem, né, com essa bela construção, que nós, no, o nosso espaço é um espaço especializado de educação ainda a gente precisa ainda ficar berrando sobre isso, né? Nós não somos, é... tá lá atrás, se, se iniciou a creche, a formação das creches, se deu né, a partir de um início, e que é muito respeitoso também, muito respeitoso, foi uma luta, né? foi uma conjuntura muito né, difícil, enfim, mas nós somos um espaço especializado de educação, né? O que, que vocês acham disso, gente? A gente não poder usar parque, a gente... Né, as crianças terem que usar máscara, né, algumas crianças, né, como eu falou, de quatro anos ainda. O que, que você acha, Vivi? As nossas crianças têm condição de, de usar máscara? Mesmo as, as de quatro anos, o que, que você acha? Eu assim eu acho que nem as mais velhas conseguiriam, sinceramente, porque para nós que somos adultos é difícil. Assim, né, hoje em dia a gente usa a máscara. Uma hora, duas, para ir no mercado e voltar a fazer uma coisa em outra, agora a gente fica o período todo de trabalho de máscara. Né? As crianças, tipo assim, por mais que eu tente imaginar esse retorno da gente mascarado a gente cheio de EPI, a gente é muito doído de, de pensar, né? Como a Vera disse, como que eu não vou abraçar a criança, gente? Como que eu vou fazer uma roda? Que roda que eu vou fazer com criança com um metro e meio de distância? Tipo assim, é, a, as orientações é de uma falta de conhecimento do que é a educação infantil, né? Do que é esse contato com as crianças. Tipo assim, a gente é, é muito além do que alimentar e trocar fralda. Né? A gente tem um contato com eles, tipo assim, a gente chega no fim do ano, a gente, a gente sabe, a gente está no coração dessas crianças e elas estão no coração da gente. Então, assim, não tem como a gente pensar né, assim, quer dizer, a gente tenta imaginar, mas tem só que é, é, é um exercício difícil de fazer, né, de, de, essa imaginação de, de, de toda paramentada para trabalhar, a criança não vê seu rosto, né, é muito difícil a gente pensar isso, mas eu também queria falar, né, é, um, um pouco do nosso, do nosso currículo, sabe, assim, como é, ele está sendo ignorado nesse momento. Ele é um documento, né, construído com luta, construído com muito conhecimento, né, e a gente luta por ele, porque a gente sabe que é um, foi um documento muito bem feito, muito bem construído, que tem, né? que tem essa abertura para o diálogo. Então, assim, o que a gente está pedindo não é nada que a gente está inventando, que a gente está pedindo da secretaria de não sei de onde, da Finlândia, não, é coisa que está no nosso currículo, né, é, é esse direito da gestão, a gestão democrática, a gente poder participar dessas decisões, a gente poder compreender, refletir sobre elas, né? elas ser compartilhadas com a gente, então, assim, a gente não está pedindo nada que é de fora, que é espetacular, a gente não tá inventando a roda, né? Nosso currículo, ele tá aqui, ele tá pronto, né? Um processo contínuo de reflexão e ação. Então, assim, a gente tem que pensar, a gente tem que cobrar, porque é, eu gosto de usar o, o exemplo do ministro Salles, né? Que fala, né? Vamos aproveitar a Covid e vamos passar a boiada, né? E, tipo assim, é triste isso a gente vê assim, ah, tá todo mundo falando de Covid, a gente vai, e, tipo assim, uma coisa que já não tem muito, ou, é... você acabou. Tipo assim, a gente aguarda, né, que tenha, é... acho que deu para entender, né, gente, Fala assim, eu... Estava me perdendo aqui na, na linha de pensamento, mas eu, tipo assim, é, tipo assim eu queria dizer mesmo, né? a gente não está pedindo nada que é fora da nossa realidade, a gente não está pedindo né, é, nada de espetacular, a gente está pedindo uma coisa que está no nosso currículo, que está nos nossos documentos, a gente precisa né, compreender bem esse processo, compreender bem o, o uso né, dessas, dessas novas ferramentas de trabalho, né, dessas novas EPIs, como que eu não vou ser um agente de transmissão ou, uma, ou de, de contágio dessa, dessa, dessa doença que tá aí, então, assim, a gente precisa de várias coisas, vários esclarecimentos, né. É isso. Meninas, a gente tem bastante comentários, vamos ler, senão o pessoal vai ficar bravo com a gente. Ah, ninguém é. lê meu comentário, então vamos lá, <risos> Vamos ver os comentários? A Thalita fala o seguinte, quando voltamos a ser depósito de filho de trabalhadores, me pergunto se deixamos de ser. É pra Vamos refeite? lá, Thalita. É para refletir, verdade. A Maria Amélia falou o seguinte: "Parabéns pelo debate, não consigo imaginar a volta na creche nesse momento tão delicado, com esses protocolos, sem a participação dos trabalhadores e envolvimento diretamente com as crianças. É os, os envolvidos, né, diretamente com as crianças." André Setorial, nossa companheira, falou o seguinte: esse protocolo de volta para a educação infantil não atinge a nossa realidade. A comissão que construiu não trabalha diretamente com as crianças. Precisamos de monitores nossa. e professores pensando essa volta. É isso, é isso, Andréia, é isso que a gente quer, né? A Mai falou o seguinte, é, penso que esse retorno às aulas é somente para atender a pressão que estão recebendo para movimentar a economia, atendendo aos interesses das escolas particulares e posteriormente, quando todas as crianças estiverem frequentando, as famílias que precisam sair para trabalhar. É realmente é isso, né? Ou seja, ninguém está pensando nos trabalhadores mesmo de fato, né? Ou seja, na, ou, e, e na vida, né? Estão pensando mesmo nessa nessa pressão, principalmente que as escolas particulares fazem, né? A valquíria fala o seguinte a valquíria fala assim ó penso que teremos que fazer uma revolução digital e trazer muita gente para esse debate. pós pandemia teremos outro mundo mas os governadores serão os mesmos que não valorizam os servidores públicos de área nenhuma é verdade é preciso envolver o país nessa luta e trazer, e fazer né se ouvir pelo comitê. É isso aí, Valquíria, obrigada pelo seu comentário. A Wanda falou o seguinte, exatamente, Viviane, os documentos de Campinas são referência e estão sendo ignorados. A gente não pode esquecer de falar isso, né, meninas? Nós temos aqui em Campinas um corpo de profissionais da educação, né, da educação como um todo, né, que é referência, é um pessoal que trabalha, que é comprometido, né, ou seja, é um pessoal que se dedica a educação de fato, a gente tem muito acúmulo, muita coisa produzida, né muitas conversas, muitas reuniões e nada disso está sendo considerado. Né? Vamos lá, próxima questão. A Gislaine falou o seguinte, boa noite meninas, feliz de ouvir essa conversa, ficar nas salas de referência vai na contramão de ficar em ambientes arejados, amplos. Achei que a indicação fosse no sentido de usarmos mais as áreas externas da escola. Realmente é isso, né? Ou seja, a gente não vai usar, a gente vai ficar trancada, né? Correndo mais risco ainda, né? É, a Maia falou o seguinte: me preocupa, me preocupo com a, sub, a subnotificação dos casos como forma de acelerar esses retornos. É isso, né? Além de a gente não ter testagem, a gente é, tem subnotificação, enfim. É, tem subnotificação. <risos> Adriana Neves, a Adriana falou o seguinte: segundo. As orientações da Anvisa, crianças menores de dois anos não podem utilizar máscaras pelo risco de sufocamento. Como serão ati as atividades com as crianças nessa faixa etária? Obrigada, pois é, né? Pois é, Draninha. é uma pergunta também que a gente está fazendo aí. A Ju, a Juscelene é Vieira, fala o seguinte. Acredito que será muito difícil para as crianças serem recepcionadas por nós paramentadas com EPIs. É isso. É, eu, eu, eu, eu sempre falo, né, gente, vocês querem conhecer a educação infantil, começa na porta, no acolhimento, né? Começa por aí, é, para ver como é que inicia todo dia o nosso dia, né? É, o acolhimento é o primeiro ato que a gente cumpre ali no dia e é o, um dos mais importantes que a gente tem. E o acolhimento, gente, não tem como, o acolhimento é contato, o acolhimento é interação, o acolhimento é, é um acolhimento, a criança chega ali de uma noite, de um, entendeu? Ela chega ali num ambiente que não é o ambiente de costume da casa dela, e assim, até ela adquirir essa confiança nossa, e é isso que vai ser, né? Tanto tempo parado, tanto tempo sem aula, nós vamos ter que retomar as nossas atividades de acolhimento. Como é que a gente vai fazer acolhimento? Com aquelas máscaras, com aquele negócio? Enfim, acho que tem mais uma questão aí. A Maristela Estela fala o seguinte, sim, como vamos fazer nessa volta, tem que se repensar a nossa realidade, são, porque elas são muito pequenas, é isso, né? Nós lidamos com, com bebês praticamente, né? Que são bebês, né? Até seis anos, nós, monitores, até três, a Viviane, né? Até um pouco mais. Mas são, são muito pequenos, né? A Sueli fala o seguinte, será que vai ter cabine de desinfecção nas entradas das escolas é necessário, pois não sabemos os hábitos das famílias. É isso, meninas. E tem testagem ah, tem... Teve que dirá cabine, né, gente? <risos> né? Ah. Não, é? não é? Não vai ter. Olha, vamos lá, né? A Simone fala o seguinte, como vamos manter distanciamento na educação infantil? Impossível. É realmente é impossível. Somente ficaremos com as Crianças na sala, sem parque? É, ela, ela falou difícil. Para mim, eu não sei o que, que eu falo. Eu, eu de antemão, ó, eu vou dar um exemplo lá da. Eu sou de uma. A, a nossa sala onde nós trabalhamos, né? O agrupamento que eu trabalho, ele é bastante pequenininho. A gente teve uma contaminação por pé-mão boca e uma das recomendações da vigilância sanitária era ficar 20 centímetros um colchão do outro. Não podia, porque nós temos 26 matriculados. Se fosse dar esse espaço de 20 centímetros de um colchão para o outro, nós iríamos receber 10 crianças, 12 crianças, que é a realidade que a sala pode comportar nesse esquema. Aí, pensando um pouco em algumas perguntas do que foi falado, o tanto o governador Dória como o Jonas têm dito que não vai ser tudo de uma vez, né? Vai ter um escalonamento, vai vir 35%, depois 60%, 70%, até chegar no 100%. Como é que nós vamos escolher 35%? Quem, quem é que vai dar... Ele? Nós não temos esse dado de quem precisa mais, quem precisa menos. Todo mundo precisa da educação infantil. A mãe que está lá, ela sabe que, que ela, seja a mãe trabalhadora que fica em casa seja a mãe que trabalha fora. Todo trabalho é trabalho e a mãe precisa desse espaço, que como a Guida disse, é um espaço não doméstico, onde a gente vai lá trabalhar pelo direito da criança de ter, pelo, no mínimo, essas, essas quatro, cinco horas num ambiente de educação infantil público, de qualidade, que é, que é isso que a gente está tentando, né? porque como tanto disse a Viviane outros professores aí falaram que a gente tem desde lá do currículo em construção né só da época do currículo em construção desde lá do currículo em construção até nos cadernos temáticos que a gente ajuda a construir coletiva aí sim né na produção dos nossos documentos a gente pode dizer que tem uma gestão né conforme o governo é mais participativo conforme o governo é menos participativo mas sempre nós participamos da elaboração dos documentos sempre e aí, e esses documentos chegam até nós, a gente estuda, não chega em todas as escolas por igual, porque a gente sabe, a gente vive conversando isso, né? De naed por naed muda alguma coisa. Mas, na essência, os nossos documentos, a gente procura respeitar e procura ter um, um não uma unicidade, né? Mas ter uma unidade no nosso trabalho, um trabalho de qualidade. Então, é, vamos tentar fazer valer isso que a gente já colocou no papel, fazer valer na prática. Viviane, você quer falar? Os comentários. Bom, é, concordo, né, com tudo que foi, que foi dito aí. Né, a gente nessa é, essa dificuldade de compreender nessas né, essas orientações da prefeitura, né? Como disse, né, como que a gente vai voltar sem parque? como que a gente vai voltar, né, é, é, é, é ser repetitivo, é, mas é, é difícil mesmo da gente conseguir fazer esse exercício de, de imaginação, né, de ver, assim, como que vai ser afetado a nossa rotina de trabalho. Né, a nossa rotina com as crianças, como você disse, a questão do acolhimento. Gente, eu, assim, eu, desde que eu entrei na rede, eu, tô, eu trabalho entre o um, 1, agora eu tô no 1 um 2. Então, a gente sabe essas crianças, né, a, a, na segunda-feira, vamos dizer assim, elas chegam transtornadas do fim de semana. Como que a gente vai acolher esses 35% que ainda vão ser rodízio, né, e tem essa questão ainda, que a gente nem, a gente tá esquecendo de, de passar aqui, que ainda vai ser em rodízio, então quer dizer, a criança de segunda não é a de terça, que não é a de quarta, como que essa criança vai se acostumar na escola? Né? Tipo assim, eles, eles falam assim, ah, vamos pôr 20%, vai ser pouquinho, mas é só que as pessoas, eles não conseguem compreender que esse período que nós estamos fora da escola, né, desde março, seria o período... As crianças estariam se adaptando, as crianças que são de 0 a 2. né, a gente estaria, né, agora no mês de, de julho, já colhendo os louros, os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, porque não é do dia para a noite que as crianças se adaptam, né, a gente não fala assim, ah, você vai ficar aí, vai ficar bem, não, tem criança que é seis meses para adaptar na escola, tem criança que é o ano inteiro, né? Então, assim, mas quando chega no segundo semestre, geralmente, as crianças estão uma belezinha, né? Tá, já sabe ir para um lugar e o outro. Então, assim, a gente está perdendo todo esse, esse, esse caminho e vamos chegar lá na frente, ainda vamos ter essa questão, né? Só um pouquinho, vai ser o que? Vai ser sorteio, a gente vai sortear um número de criança, o que vai ser isso? 35% é esse, sendo que o direito... Né? a gente tem que pensar nessa questão do direito, a creche é um direito da criança, independente da mãe trabalhar ou não, tipo assim, a, gente, a gente pode achar, ainda é, é, a gente escuta né, algumas falas, ah, mas a mãe nem trabalha, não, gente, é um direito da criança, né? é o um, é um direito dela, está ali, então, tipo assim, a, a, os poderes públicos, eles têm que garantir esse direito para eles, né? tem que garantir uma sala adequada, que garantir o número de funcionários adequadamente dentro da sala, né, para poder garantir a segurança da criança enquanto ela está ali. Então, assim, não adianta ficar, é, a gente, né, ficar achando assim que é uma coisa simples, porque a gente sabe que não é, né, nós que estamos ali no, no dia a dia, que a gente né, conhece essa rotina, cercada de carinho, cercada de, de afetos, não tem como a gente imaginar essa, esse, esse, esse tipo de educação infantil? Né? É muito difícil para a gente conseguir realizar isso na, na, na cabeça da gente, até no, no, no dia a dia, né? Tipo assim, a gente tentar em, em, é, compreender isso, né? É bem complicado. Meninas... Toda vez que a gente faz um debate, aonde for, né, o pessoal pede um encaminhamento. <risos> eu tô tão acostumada que toda vez eu vou, ah, vamos encaminhar a discussão, vamos encaminhar a discussão. A Rita acabou de mandar aí. Gente, qual será o encaminhamento dessa discussão? Acho que a gente poderia falar que a gente tem, né, um abaixo-assinado que a gente... Eu, eu nem sei quanto que tá, né, o, o, o quanto que foi colhido, né, de assinaturas mas a gente tem um abaixo assinado, né, e eu acho que a gente precisa de fato, é isso, é tirar mesmo é, um encaminhamento, né, a gente faz a live para poder expor o máximo possível, né, publicar para as famílias, pras, pras, para as companheiras e para o poder público também, né, porque querendo ou não, eles têm também acesso às nossas páginas, eles assistem, eles sabem o que, que a gente está tá debatendo, né, é, hoje mesmo a gente teve reunião com a minha sala, né, com os pais da minha sala, e assim, a preocupação das mães é, é essa, né? assim, é muito preocupante, muitas falam, Ai, meu filho não vai retornar, meu filho não vai retornar, né? é, agora a gente sabe que tem muitas que precisam também, né? muitas famílias que, que precisam, e aquilo que o poder público tinha que fazer, ele não está fazendo, né gente? Ou seja, a gente sabe que tem famílias aí que estão desempregadas, a gente sabe que tem famílias aí que estão em situação né, de muita vulnerabilidade, e isso daí, discutir esse tipo de políticas públicas, que são, que são políticas de direitos, né? é Isso daí eles não querem discutir, né? É, enfim, mas eu acho que essa pressão do, do retorno às aulas, principalmente da educação infantil, ela tem muito a ver com a pressão das escolas particulares, como alguém colocou aqui. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? E, e tanto é que nesse comitê não, não nos colocaram, né? Porque sabe que se colocassem as profissionais de educação, iam ter que nos ouvir, né? A Fafá Gomes falou o seguinte, só pensa em retorno à educação infantil quem não é da área, né? Ou seja, a gente pensa também, né? A gente pensa no retorno, mas a gente quer saber como é que vai ser esse, esse retorno. É, a Vera iniciou falando aí que nós estamos num número ainda muito alto, né, de mortes pela Covid-19, um número muito alto de, de contágio, a curva ainda não estabilizou, a curva continua crescendo, né, um dia pode ter um, um número menor de mortes, mas o outro vem e se supera do, né, do número do dia anterior, e, e é isso que a gente quer, a gente quer, quer discutir né como é que como é que vai acontecer esse esse retorno como que o poder público vai garantir a segurança não e não é só nossa né a segurança das crianças também né porque ali a convivência né nossa com as crianças é isso as crianças também vão estar em risco as, as famílias também vão estar em risco e é isso que a gente quer debater a gente quer discutir, né, esse tal do novo normal, como, né, como que vai ser esse retorno, a gente quer discutir. Ninguém tá, tá se furtando a isso. E é por isso que a gente tá aqui debatendo sobre isso, né. Então, é, eu acho que dá para ler pelo menos mais dois comentários pra gente depois finalizar, pode ser, meninas? A Wanda fala o seguinte, ó, tem tantas questões cruciais, tantas, uma delas, como fica a questão das terceirizadas da limpeza, por exemplo. Já foi falado por uma das chefias dessas meninas que não vai haver contratação para suprir as necessidades e vão sobrecarregar as profissionais que lá estão. É verdade, né, gente? As medidas de limpeza vão redobrar, né? E muito. A Fafa Gomes falou o seguinte, essa pandemia colocou na agenda nossas dificuldades estruturais. Superlotação, recompos recomposição de profissionais, estruturas físicas inadequadas e não escuta de quem trabalha direto com a criança como forma de inviabilizar essas questões. Seria um momento de repensar por completo como se estrutura a educação infantil. É verdade, né? É, de fato é isso. A pandemia ela não, não é que ela cria uma, uma situação, ela apenas, né, ela apenas agravou mais, ela revelou aquilo que poderia estar escondido. Também, é, a Simone fala o seguinte, também estaremos em número menor, é isso que a gente falou, né, as profissionais, né, é, já que vários monitores e agentes ficarão afastados, porque são do grupo de risco, né, tem comorbidades, a gente não pode esquecer que a ma ampla maioria são mulheres, mulheres de uma determinada idade, geralmente são mulheres negras, que também nessa população tem uma especificidade de determinadas doenças, enfim, né? A Rita Prado fala o seguinte, pergunto por que entendo ser muito importante levar nossas questões adiante para soluções. Com certeza, Rita, a gente está aqui, e é para isso mesmo, é para pensarmos juntas, né? Juntas sobre o um, um encaminhamento do que a gente pode fazer diante dessa situação tão grave, tão, enfim, né, tão perigosa para nós, né? Meninas, vocês querem comentar? Eu queria dizer que eu, concordando com a Rita, que a gente precisa dar continuidade aí à, à coleta do, do, das assinaturas e se fazer presente, né? Mas eu acho que também nós, cada uma de nós que estamos aqui na live, que estamos aqui comentando e que tam, estamos tão preocupadas com essa situação, a gente pode levar para o coletivo da escola, né? Porque o Andorinha só não faz verão, mas todas as unidades questionando junto e a gente apresentando esse abaixo-assinado, a gente vai ter uma resposta. E a gente tem tempo, né? Que a gente possa ser reformular, repensar de como vai ser esse retorno, porque não está, não está confortável para nós, não está confortável para as famílias, está difícil para as famílias também. Assim como a Guida, eu conversei com algumas famílias. É, moro próximo aqui da escola e algumas famílias vêm me perguntar, né? Ai, ah, mas vai voltar? Vai voltar? Quando vai voltar? Ai, Vera, se não tiver segurança para o meu filho, acho melhor não voltar esse ano. Tem mães que já estão contando que esse ano não tem condições de voltar, né? É, é, são, são as estruturas que estão comprometidas, né? Vai ter funcionária menos, vai ter essa sobrecarga de trabalho na limpeza, é, é, coisas que a gente não consegue entender, né? Como que vai ser a nossa limpeza, a lavação de mão, a nossa rotina, como é que isso vai ser? Já era complicado, às vezes, né? Porque às vezes nós que estamos no dia a dia, lá no chão da escola, você está numa brincadeira bem gostosa, aí você tem que parar porque deu aquela bendita hora do almoço, a bendita hora de lavar a mão. Então, já era, às vezes, angustiante. Imagine agora com a sobrecarga, porque a nossa rotina de higiene vai ser muito maior, não vai ser aquilo que a gente estava acostumado, né? Aquela coisa de, das Como vai ser a cozinha, né? Porque lavando caneca. Porque criança pequena não vai levar garrafinha, gente. Bebê não tem como levar garrafinha para a escola. Está fora da, da, da nossa realidade isso. Então, nós temos assim... Parece que são detalhes, né? Mas são, assim, muita coisa séria que a gente precisa discutir na escola. E aí não dá para fazer se não for lá no conjunto da escola, se não for no coletivo. E aí tirar esses encaminhamentos para estar tá levando... Eu acho que a gente não pode ficar deixando sem resposta. Para mim, isso aqui foi um aperitivo, foi a abertura de um processo de discussão amplo com a base, com as, com as categorias envolvidas aí, que são as professoras, as monitoras e as agentes de educação infantil. Vivi? Eu concordo, né, em gênero número igual com a Vera, né, a gente precisa mesmo, assim, ampliar essa discussão, né, levar para os nossos coletivos, levar para os nossos TDCs, HFans e conversar também nos grupos como a gente né, tem feito né, é, nos grupos do WhatsApp, tem um, é, um professor que escreveu um texto pra, né, daqui de Campinas para a revista Nova Escola, que foi bem interessante, né, que ele fala das questões estruturais mesmo, né, igual a Vera estava falando, será que vai ter pia suficiente, né, e tipo assim, a gente também tem que pensar que a gente vai, vai ter um, um, um ritmo de, de, de trabalho diferente, muito diferente do que a gente está acostumado a levar, né, ele está indo assim quase para o lado hospitalar, a gente vai ser quase um, né, um trabalhador da saúde, né, e dentro desse contexto a gente ainda conseguir trazer experiências legais para a criança fazer com que a criança se sinta bem na escola que a família sejam acolhida nas suas dificuldades ali na escola né porque a gente sabe que né, é, essa questão ela trouxe muitas demandas né não só para alimentação mas as demandas de pessoas que às vezes pode ter pedido alguém da família ou alguém da família tá doente então isso tudo vai bater na porta da nossa escola né como que a gente vai estar preparado para isso, né? Se a gente está vendo, assim, que na rede não há uma, um, né, assim, uma discussão mesmo, assim, elaborada pelos naeds ou pela pelo DEP, não sei qual secretaria seria, mas mandasse né, um... O um, que cada unidade está pensando? Como que cada trabalhador acha que vai conseguir passar por essa fase? Né? Como que vai ser... Eu falo assim, eu... Vou retornar no, no, no fato das nossas questões trabalhistas, né? Como que vai ser a solução, né? colocar esse monte de falta para a gente, depois lá na frente, como que já pararam as nossas contagens por dois anos? Como é que vai ser isso depois? Vai sair, vai ser igual quando a gente né, faz uma paralisação, e depois paga e vai sair do nosso protocolo, do nosso SEGP? Ou será que vai ficar lá para sempre, né? Mais de 30 dias de falta. Então, assim, não adianta não falar, ah, é um código específico, não, não é um código, é uma falta, lá no item de assiduidade, é falta, né, nós estamos já com três meses de falta, o que vai ser? Por que que já deram, né, é, emitiram para o fundamental, por exemplo, um documento falando que eles vão ter 120 horas descontadas, e, e, e nós, infantis, vamos ter o quê? O que a gente vai ter nessa história toda? Né? Vai ter só, só dúvidas mesmo, vai... Tipo assim, a gente vai ter que carregar essas dúvidas até, até que dia, até quando, né? Eu acho assim, a prefeitura tem muito a nos esclarecer e a gente tem muito o que cobrar dela. Que brilho. É, infelizmente, né? Porque poderia ser um pouco mais tranquilo, mas a gente tem que estar sempre no meio, né? Caminhando pelo meio judicial, que é mais chato, né? A gente não gostaria, <risos> né? Mas infelizmente é assim que a gente tem que ir fazendo. Meninas, ó, só para terminar, a gente tem a Lígia Prando aqui falando o seguinte, pessoal, não há protocolo de segurança sanitária possível na educação infantil. A situação sanitária teria que melhorar muito o índice de contágio de pessoa para pessoa, teria que diminuir muito para a educação infantil voltar. É isso, a Lígia é uma profissional da educação também, como a gente, né, atua também na, na, na Secretaria Municipal de Educação aí conosco. Tem um outro companheiro também, o Shed, eu não sei se a, a Fabi vai conseguir colocar aqui, o Ched é lá de Diadema, né, é, do sindicato dos servidores de lá. Lá em Diadema o sindicato está fazendo luta lá, né, ah, o nosso aqui não... Não tanto, né? Não não nada, né? Não tanto, mas enfim. Não tem como pensar em retorno às aulas antes de ter a vacinação em massa. O risco é grande e o ano letivo de 2020 já era. E deve-se pensar no planejamento do ano de 2021. Meninas, olha, tem, temos bastante comentários na página. Se vocês puderem depois responder, sintam-se à vontade, vamos pensar juntas aí, a Vera deu um encaminhamento aí, que é reforçar o nosso abaixo-assinado, eu posso também colocar o nosso abaixo-assinado aqui na página do, do CCV, pedir para o pessoal do CCV aqui divulgar também o nosso abaixo-assinado, pedir para quem está assistindo, divulgar na, nas suas escolas, e a gente precisa, sim de fato, repensar aí é, e é, repensar, inclusive, a nossa, a nossa organização, né? como a Viviane falou. Veja, a gente está falando aqui da educação, mas olha o que os trabalhadores da saúde estão passando. Né? Hoje, infelizmente, a gente teve uma, uma notícia muito triste que uma trabalhadora, companheira nossa, né? Henriqueta, que é lá do Marugate, ela foi contaminada pelo Covid, ou seja, ela estava atuando no Marigate no que é um, um espaço o hospital, né, de, de referência aqui de atendimento de Covid na cidade, ela foi acometida pela doença, né, ela foi contaminada e ela veio a falecer, né, inclusive a gente quer é, homenagear, né, e, e, e dedicar, nesse né, programa de hoje a ela, né, que foi, era tia, né, de duas companheiras de luta nossa, da Jaque, da Débora, né, e a gente se solidariza aí com a dor dessa família, mas era uma trabalhadora que estava na linha de frente, e ela, inclusive, ela tinha é, requisitos para estar tá afastada, e ela não estava afastada, ou seja, o hospital não afastou, e deixou ela, né, obrigou que ela continuasse exercendo a função no enfrentamento a essa pandemia, ou seja, foi uma vida que se foi. Então, a nossa conversa hoje não é qualquer coisa, né, gente? A nossa conversa hoje é uma conversa é, de grito de socorro pela vida, né? Pela vida pela vida das nossas crianças, pela vida dos nossos profissionais, dos nossos profissionais, pela vida das, das famílias, né? E pela vida de, dos, dos moradores dessa cidade. Enfim, que têm sido tão maltratados, né? Pela gestão pública que não vem reconhecer os nossos direitos, não vem garantir aí o, o direito à vida, né, e o direito à saúde, à saúde pública, e tampouco garantir o direito à educação. Mas a gente vai terminando então, eu quero agradecer aqui a participação de vocês, tá, foi muito bacana, Henriqueta Teixeira presente, a nossa querida Henriqueta, se foi hoje. É, eu quero agradecer então a participação de vocês aí, né, da Vera, monitora como eu, bastante tempo na rede. Agradecer a participação da, da Viviane também, que eu a conheci o ano passado né, no projeto do, do Mipid, Foi muito bacana, muito legal. Que a gente possa continuar nos, nos encontrando, nos organizando, nos fortalecendo nessa luta, né, continuar a nossa luta né, por uma sociedade melhor, por uma educação pública de qualidade para toda essa cidade. A Fafá está falando, muito obrigada. Eu que agradeço a participação de todo mundo que acompanhou essa live. A gente pede para vocês compartilhar essa live, máximo de pessoas que tiverem acesso a, a esse debate, para vir dialogar conosco, isso é muito importante. Né? É, quero, quero deixar aqui esse espaço mais uma vez aberto né, do CCV também. Agradecer ao CCV por esse espaço e deixar também esse espaço aberto à participação nossa aqui né é, pediu para o pessoal compartilhar assim que acabar esse vídeo demora um pouquinho para carregar mas logo ele, ele carrega e aí vocês podem assistir depois com um pouquinho mais de tempo tal repassar também e compartilhar lembrando também que o blog da guida.net.br ele também retransmite a gente aproveita e transmite por lá porque tem gente que não tem conta no Facebook né então se você quiser compartilhar para alguém que não tem conta no Facebook tem o blog da guida.net.br, tá? Meninas, é isso. Eu agradeço muito a participação de vocês. Vocês querem fazer alguma, alguma fala final aí? Não, minha palavra é para você. Gratidão, muito obrigada. E duas coisas. Seguimos juntas e nada de nós sem nós, né? Só a luta pode mudar essa história tão triste que a pandemia está nos, é, tá nos escancarando. A, a triste realidade da classe trabalhadora brasileira, especialmente das mulheres e mulheres e homens negros e negras, os mais pobres, que são os que mais sofrem. Agradeço ao Centro Cultural Esperança Vermelha por dar essa oportunidade para a gente iniciar esse grande debate. Muito obrigada. Foi um prazer. Vivi? Eu gostaria de agradecer né, o convite. Foi minha primeira live. <risos> é, mas agora vir muitas, agora. <risos> É, mas é, muito obrigada. É, aproveito o momento para convidar né, os nossos companheiros, nossos colegas de trabalho, para a gente continuar dialogando, né, a gente precisa continuar dialogando, a gente precisa construir, né, começar a colocar mesmo essas secretarias e, e falar, estamos aqui, queremos participar, queremos né, construir junto com vocês. Né? Do mesmo jeito que pegou eles de surpresa, nos pegou também de surpresa né? Então, vamos lá, vamos continuar. E muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada mesmo. Valeu, meninas. Bom, antes de encerrar mesmo, mesmo mesmo, que eu já falei um montão, quero agradecer o pessoal que construiu esse espaço, essa live, o pessoal do Centro Cultural Esperança Vermelha. Agradecer a Fabiana Gonçalves, agradecer o Daniel Pires, agradecer a Luísa Azevedo, agradecer o, Daniel, o o Adriano Bueno, agradecer a Paula Viana que faz as nossas artes, aquelas artes maravilhosas né, do, do CCV, agradecer o Júnior Paixão que toca lá pelo blog, né, todas as transmissões. Lembrando que o CCV continua com algumas atividades, né, a gente tinha várias atividades presenciais que foram suspensas agora por conta da pandemia, mas a gente continua com as nossas atividades. A gente tem um curso é, que está rolando sobre histórias de Campinas, acho que é isso, com a Sônia Fardinha, é um curso maravilhoso que conta sobre o processo histórico de formação da cidade, quem quiser assistir, é, é transmitido pela fanpage do CCV. Domingo, agora, tem mais um módulo, né? Domingo, dia 18, 9 da manhã, tá? Então, a gente convida vocês a participarem do... Tanto assistir o curso, como participar do, do debate também, tá? E eu espero vocês na nossa próxima roda de conversa, semana que vem, nesse mesmo horário, aqui, 19 horas, na próxima segunda, tá? Quarta-feira tem uma live minha, aí é, é no meu canal, tá? Na fanpage da Guida. Eu espero vocês, agradeço as meninas e todos que participaram hoje aqui. Um beijo a todas, tenham um bom descanso e boa noite.